Oi tudo bem com você eu estou aqui para fazer uma receita deliciosa com vocês nós já vamos começar a nossa receita mas eu vou pedir para você curtir e compartilhar o nosso vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa dieta maravilhosa que é a dieta da felicidade vamos a nossa receita de hoje Coloquei uma colher de sal Lavei Cortei essa parte de cima aqui Não precisa ter água até em cima Tampe a panela e cozinhe por 15 minutos Depois vire a couve-flor e cozinhe por mais 5 minutos Tirei a couve-flor do fogo E agora vou regar com um pouco de azeite de oliva extra virgem Eu vou fazer rolinhos agora Vou colocando no meio da couve-flor. Agora um pouquinho de queijo ralado por cima. Forno agora durante uns 15 minutos só para gratinar. Espero que você goste dessa receita, que compartilhe com seus amigos, que faça para quem você ama, incluindo você, porque todos os dias podem ser especiais. Só depende de você. Um grande beijo e até a próxima!